Olha, em toque um agora não né, conseguiu. E a tua adaptação é diferente da, da... dele. É, isso. É, uh -huh. A dele, ele só encaixa a maçãzinha do amor dele lá dentro, lá, <risos> entendeu? Por que, que a maçãzinha do amor, Negão? Né? Ele fala isso, eu não sei porquê, fala. É. Não, eu falo isso porque teve já encontros, é. né? Como e... assim, encontro? Ah, com mulher, pô. Ah, bom. Saidinhas, <risos> saidinhas, saidinhas. É. Saidinha. É. E as mulheres, tipo, gostam de deitar no meu toco, pô. Puta que é, pariu, é, negão! É, Eu não acredito nisso! É, é, é, isso. é sério, porque ah, é macio! É pega, pega aqui, pega! Aqui, pega lá! É, tá é, pega, é, pega, é. pega, pega, pega, pega! cair! É gostosinho! É, é macio, né? É, é molinho. molinho, Olha, o coração de Alcatara, é né? Vocês é é molinho! Vem vem vem pega no topo, Negão! Vem cá, fica aqui, Negão! Tira pra fora, negão, aponta! Olha! Regaça pra fora, negão, negão! Tira pra fora! Ô, Negão! Tira a ponta ah, pra, é pra fora. Legal, tira, não, pra tira, tira, não, tira, é, tira. É ah, Ai, negão. Tira, né? tira aí. Cara, É mesmo, velho. Né, é por causa que aí, <risos> ó. É, é os músculos ali, ó. Ele não, não trabalha, então ele fica bem, é só. É uma, é uma assim, parte cartilosa fica... ali que fica. Caraca, eu não sei explicar é? bem. É uma almofadinha. É uma almofadinha. Ah, por é, ah, é, é, isso que as mulher deita é aí, amor, né? Pô. Eu nem quero saber onde é que ela fica, cara. É, quer deitar. Eu nem quero saber onde é que ela fica, cara. Você é louco, eu também. Eu sai não, fora te deitar assim. Fudeu, cara. Fudeu. Caralho, que louco, né? né? Então é, foi esse apelido que surgiu pra ele. É, e aí esse caixão do, do amor num lugar no barco ali. Não, é. Na verdade, eu tenho uma adaptação que é tipo um coto, né? Que é, ou uma fita que eu amarro no banco. Aí eu consigo, tipo, remar tranquilamente, no caiaque, né? Agora na canoa eu já não uso muita adaptação. Na tem cano, tem na... diferença do caiaque para canoa. Sim, sim, a canoa ela tem uma um Yaku Yama que chama do lado, né? Que é um apoio. Tá. Né? Então e você só rima só de um lado. Né? Ah, Não sim, sei se você só... já viu o Queiroz Sei lá. que ele vem do isso, lado é é só, só um tá sem. Assim, é a mesma coisa. a mesma coisa, ah, isso. que legal. Isso. Só que entendi. é sentado. É que ele, ele vai meio rima. de joelhinho, ele vai meio isso, ele vai de joelho é. e a gente vai sentado entendi, tem... entendi cada deficiência. Entendi. Mas é isso, que nem a minha categoria é diferente da do cowboy. Eu sou VL3. Né, que eu só vou remar com pessoas que só tem uma perna. Tá. Né, e o cowboy isso. só vai remar com a pessoa que é da lesão dele. É. Ah, não mistura tudo. Não, não né? misturar, senão não tá lá. E... É. Tá okay. perdido. Perde o quê? <risos> o que que foi? Falou ah, que ah, você ia perder, filho. Não ah, perde não, filho. É, sai faísca, filho. É, é nem não. negócio, não. Poxa, tirar eu aqui na frente dos outros, já dando um burro já. É burro, porque chuta e ninguém dá, né? É, é só o burro. É <risos> é chute e ninguém dá. <risos>